olhando o Facebook eu sei já o que que ele tá me dizendo Ele já tá falando aqui ó seu criativo tá uma bosta modifica isso melhora isso daí porque esse esse criativo tá muito ruim não tá chamando atenção fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais das métricas aqui tá galera nos vídeos passados aí que eu tô soltando como subir as primeiras campanhas ali muita gente tá vindo me perguntar tanto no Instagram quanto nos comentários mesmo como que analisa a métrica, como que monta o funil. Então eu vou trazer o meu funil aqui para vocês, como que eu faço, um passo a passo aqui, do que que olhar e o porquê que olhar. E já falar um pouquinho mais da estratégia aí Rolex, onde eu falei um pouquinho nos vídeos passados, tá galera? Então a gente, eu vou montar aqui para vocês. Se eu não me engano tem um vídeo no canal onde eu explico montar metade desse funil do Pixel, ali onde a gente só montou até... É, a parte do pixel, onde a gente não precisava usar muito o pixel fora do, do Facebook, né? Que era clique no link, CTR, visualização de vídeo, CPM, isso daí fica dentro do, da sua campanha, né? E visualização de página, NTA Checkout, Purchase, fica fora. Isso daí fica na plataforma de pagamento e no seu site. Então, a gente vai montar uma estrutura pronta agora aqui. Com esse, com esse funil, você vai aprender a olhar os seus números e verificar se é o, se é o criativo que está ruim, se é, se é a página de venda que está ruim se é a sua oferta que tá ruim então com essa estratégia com esse funil você consegue analisar de maneira muito simples e muito fácil tá galera e é coisa bem simples que a gente faz aqui próprio no gerenciador de anúncio a gente vai montar o funil do pixel aqui para gente analisar a métrica né funil de métrica então aqui ó, normalmente eles vêm vem desse jeito para vocês assim ó normalmente vem tudo limpinho a gente tem poucas coisas aqui ó resultado alcance impressão isso é bacana custo por resultado bacana valor gasto mas é eu tenho programação frequência também é bom cliques único é mais ou menos aí aqui já a gente já se perde tá vendo não tem tanta coisa e aqui ó quando você vai aprendendo a olhar os números olha aqui ó esses números tá horrível galera tá abaixo de 1.9 1.8 tá mais ou menos entre isso meu CTR só de olhar aqui meu resultado aqui que é que eu tô usando para tráfego né eu sei que tá muito ruim galera tá 41 centavos e 76 esse criativo ele tá muito ruim para isso a gente sempre tem que testar tá que nem eu explico aqui para vocês isso tá horrível e meu ctr ali não tá chamando nada de atenção para as pessoas que clicam porque 41 centavos 8 é, 41 centavos e teve oito cliques esse aqui 76 teve dois Vixe, tá na casa esse daqui de baixo que deve estar tá na casa de 1.5 e esse daqui deve estar tá na casa ali no máximo estourando de 1.9 2.0 então tá muito horrível muito horrível mesmo tá galera e a gente vai mo montar aqui o nosso funil do pixel onde a gente vai conseguir definir mais rápido possível tá galera eu vou deixar o em ordem aqui no vídeo tudo passo a passo aqui, o que vocês vão ter que colocar, tá? Aqui na tela vai ficar um pouquinho rápido para vocês, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai personalizar aqui, ó, personalizar a coluna, tá galera? Então a gente vai personalizar nossa coluna agora e montar nosso funil, que vai ficar excelente para a gente analisar as métricas. Aqui a gente vai tirar tudo, tá? A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é vinculação, tá? Vinculação o que que é? A gente vai ver se a campanha está ativa, se está em análise, se foi rejeitada... Aí a gente vai vir resultado, alcance, impressão e frequência. Eu gosto de olhar tudo nessas ordens, tá? Aí aqui a gente tá coisa, a gente vai vir valor gasto, depois isso daqui, tá bom? Aí a gente vai vir o CPM, deixa ele carregar aqui, o custo por mil impressões. Aí a gente vai vir cli é, clique, clique único, tá galera? O que é esse clique único? É aquele, aquele clique que a pessoa clica para ir para o seu site. Não é aquele que a, a pessoa clica ali na foto ou clica nos comentários, que seria o todos. Todos ele vai abrangir uma coisa que a gente não quer. A gente vai, vai pegar um número que a gente não quer, tá? Então, a gente quer clique no link ou clique no, li, no link único. Aqui vai o seu critério, mas eu coloco aqui clique no link, tá? Aí aqui é CTR. CTR no link também, tá galera? Tem que ser no link. Ó, CTR no link Tá, aqui, beleza Agora a gente vai visualização de página O quanto que a gente está gastando para a pessoa visualizar a página aqui ó, Visualização de página do destino. A gente vai colocar total e o custo tá Quanto que a gente está pagando por, por isso Aí agora a gente vai pagamento iniciado Aqui, ó, pagamento iniciado, total e custo também e a gente vai vir em compra. Também total e custo. Só que aqui embaixo a gente vai tirar tudo, somente deixar essa daqui. Ó. Compra no site, tá? Tá vendo aqui? Compra no site. Aqui a mesma coisa. Ó. Finalização no site. Às vezes ele dá um bug e você tem que repetir esse, proce esse processo aqui de novo, tá, galera? Às vezes ele fica mais lá embaixo. Lá. Às vezes você aplica isso daqui e ele fica mais lá para baixo aí ó tá vendo simples fácil e rápido eu vou deixar aqui do lado tudo certinho em ordem para você pausar o vídeo e montar o seu funil de pixel ali o funil da sua métrica tá desse jeito você vai conseguir analisar muito mais muito fácil mesmo as suas métricas caso vocês queiram modificar alguma coisa ao seu critério porém desse jeito eu achei muito fácil muito válido para você tá validando sua, sua estrutura seu criativo sua sua página de venda hoje Praticamente todos os afiliados, todos os afiliados tem página de venda, tem sua própria estrutura própria, né? Tem sua própria estrutura própria, é meio complicado. Mas assim, todo, todos os afiliados agora tem estrutura própria, então ele vai ter page view, ele vai ter é, onde ele pode fazer o remarketing para pessoas visualizar a sua página, então, entre outras coisas. Então, a, então, isso, de olhar as métricas e verificar se é o funil da página de venda, se é a oferta, se é o criativo em si que está com problema, a gente já... Resolve só olhando para esses números, porque o Facebook nada mais é do que você sobe uma campanha, ele te mostra os números, você analisa os números e verifica onde você pode melhorar, tá bom, galera? Que nem aqui, ó. deixa eu só ajeitar aqui, tá vendo aqui, ó? vinculação, as campanhas estão tá ativas, resultado é como eu expliquei para vocês, eu estou testando essa nova estratégia, uma estratégia onde eu estou utilizando tráfego e não mais compra, tá? Que nem aqui, ó. Como é a importância de você ter uma nomenclatura ou algo semelhante para você colocar nas suas campanhas. Aqui ó, a primeira campanha eu sei que é para tráfego, para o meu produto e para tráfego diretamente para WhatsApp, tá vendo? Teste de criativo. Aqui é uma campanha de tráfego pro o site com teste de criativo também, tá galera? E essa daqui é uma campanha de vídeo view que eu já expliquei para vocês o intuito dela, tá? Aí a gente vai aqui colocar mais para frente aqui ó. Aqui a gente sabe o CPM, tá vendo ó? Custo por mil impressões, bacana, tá ideal, como é um kit, um valor ali acima de 100 reais, tá perfeito. A gente tá pagando 6 reais por tráfego, poderia tá melhor, tá galera, porque é uma campanha de tráfego, não é uma campanha de conversão. A gente vai aqui pro lado, 8 cliques, como eu tinha explicado para vocês, tá vendo, ó, ah, na verdade foi inversa inverso aqui, ó. Essa de 8 está 1.4 CTR e essa de 2 está 1.9. Eu falei que não estava passando de 2% como eu já sabia, porque eu já sei o quanto que eu gastei, o quanto de clique que eu tive, eu já sei que o meu criativo está ruim. Então não adianta eu modificar a página de venda, modificar a oferta, modificar outras coisas além do criativo. Não, não vai, isso não vai influenciar porque pessoas não estão chegando até lá, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a entender qual parte do funil que está com o problema, a gente consegue melhorar e levar mais pessoas até o final do funil ou até a venda, tá galera? Por isso que eu estou explicando porque a importância de você analisar métrica por métrica, tá bom galera? Assim você saber analisar, você consegue modificar o que está que errado vamos supor se eu não soubesse analisar as métricas aqui o que, que eu ia fazer eu ia começar a mudar o preço do produto ia começar a trocar é, as ordens da página de venda colocar mais prova social e isso e adiantar não porque o meu criativo não está chamando a atenção das pessoas as pessoas não estão tendo vontade de clicar no meu anúncio e ir para a página de venda então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui agora é modificar o meu criativo fazer outro criativo como eu tô fazendo teste pra vocês Lá naquele mini cursinho gratuito. Então, vou pegar alguns modelos que estão dando certo lá e trazer para cá. Com o intuito do quê? De melhorar o meu criativo, galera. Assim, eu consigo levar mais pessoas até o final do funil. E passando dessa etapa, aí eu sei se, se minha página de venda vai começar a converter, se não vai. Se eu vou ter que colocar mais prova social, se eu vou ter que quebrar mais objeção. Se eu vou, vou ter que colocar mais benefício ou se eu vou ter que atacar a dor. Assim, eu consigo ter vários parâmetros para mim melhorar cada etapa do meu funil, tá bom, galera? Aqui a gente já sabe que eu não posso fazer algo além do criativo porque não vai dar certo se o meu criativo não tá jogando pessoas até é, a minha página de venda, para que que eu vou mudar a página de venda, tá bom, galera? Como vocês podem ver aqui, ó, o meu criativo já tá ruim. Ele não vai mostrar aqui mais ou menos a página de a, aqui é para mostrar, ó, tráfego no site, era para mostrar aqui. A pessoa eu acho que nem chegou até o do, no, chegou no site. Como não teve muito clique não vai ter venda e não vai ter no checkout porque quanto mais pessoas normalmente é a taxa de 10% se 10 pessoas se 100 pessoas chegaram até a sua página de venda e você tá com uma conversa comercial não com um EC de 10% então 10 pessoas vão chegar até o final do funil se você tiver com 1% de de compra na né, taxa de, de conversão uma pessoa compra mas como eu sei que meu criativo tá ruim então não vai ter nem pessoas que chegaram até o final do funil eu entendo as métricas. Olhando para o Facebook, eu sei já o que, que ele está me dizendo. Ele já está falando aqui, ó, seu criativo tá uma bosta modifica isso melhora isso daí porque esse esse criativo tá muito ruim não tá chamando atenção 1.5 dependendo. tem criativo que 1.5 vende bastante tá galera mas vai de persona para persona de criativo para criativo de nicho para nicho tá bom galera esse nicho aqui com 1.5 eu não vou conseguir vender desse jeito apesar que minha campanha tá para tráfego não tá para compra mas tá muito ruim galera tá muito ruim eu vou ter que pausar já daqui a pouco verificar aqui os criativos ver o que está que acontecendo e analisar o meu criativo, fazer variações desse criativo ou modificar ele completamente. Nisso, eu modificando, já subindo a campanha para o próximo dia, eu já consigo melhorar ali as minhas métricas. Se eu melhorar meu criativo, eu já consigo levar mais gente para o final do funil, mais gente para a minha página. Aí eu, cons eu consigo fazer outras estratégias. Tá vendo ó, como você tem uma... Um funil de métrica perfeito que você consegue analisar e consegue trazer para sua realidade. Esse aqui, esse funil de métrica funciona para qualquer produto. Qualquer produto que você utilizar esse funil vai funcionar. Porque é simples, rápido. Aqui, ó alcance impressão. Aqui é o tanto de impressão que foi feito e aqui é o tanto de, de alcance que teve. Frequência. Frequência é tantas vezes que apareceu para pessoa. Então eu sei que esse criativo aqui, o público ele está pequeno. Um público pequeno. Então eu posso dupli duplicar ele para ver se o meu criativo melhora. Se melhorar bem, se não, eu vou ter que já começar a criar outro. Na verdade, sim, eu já vou criar outros criativos para mim começar a testar. Isso é teste. Quanto mais você testar, mais você vai errar, mais você vai acertar, tá, galera? Então, essa é a dica de hoje que eu tô passando para vocês. Se eu não me engano, já tem um vídeo explicando, mas ele é bem curtinho e ele não leva até esse final, o até o final do funil. Ele só ia até o CPM ali, se eu não me engano. CPM? É, o CPM ou...